Olá, meu nome é Leandro e hoje estou aqui para falar para você de como você deve lidar com a pressão psicológica que vem de familiares próximos por você não ter um emprego. Isso ocorre muito, já ocorreu comigo, e sempre vem daqueles que a gente pensa que vão dar apoio para gente, mas eles não têm nem empatia. Se você já passou por isso, você sabe que é muito difícil lidar com a situação, Pra mim, por exemplo, foi o pior momento da minha vida ser cobrada por não conseguir um emprego. As pessoas me julgavam o tempo inteiro dizendo que eu não estava atrás de emprego, dizendo que eu não tinha vontade de trabalhar, dizendo muitas outras coisas. E isso me magoou muito e ainda bem que eu dei a volta por cima. Primeiramente, eu vou te falar uma coisa que as pessoas vão te julgar. As pessoas amam julgar elas são o mais julgado que tem empatia eu não sei como eu me blindei de tanta pressão eu comecei a me blindar dessa pressão e comecei a ficar resiliente porque quando você passa por uma coisa dessa você começa a criar resiliência ou seja ficar mais forte na minha opinião essa a pressão psicológica de outros em cima de quem não consegue emprego é um fator determinante para uma pessoa vir a ter depressão e vir a cometer suicídio, porque ela não aguenta tanta pressão na vida dela que ela vai acabar uma hora indo para o lado errado e tirando a sua própria vida. É incrível como as pessoas vão te julgar. Mesmo você fazendo o máximo de esforço possível. Por que, que você deve resistir a essa pressão psicológica? Eu sei, você sabe que para arranjar um emprego é difícil. Você está fazendo o seu melhor, você está procurando emprego, você está estudando. Então, é só você. Ignora todas as pressões psicológicas que puserem sobre você, porque uma hora você vai calar a boca desses indivíduos sem empatia arranjando um emprego. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas aguente firme. E para você que não se põe no lugar do outro, isso é empatia, é melhor você treinando a empatia que é muito mais bonito do que por pressão psicológica no outro. Pressão psicológica não ajuda em nada. Ela simplesmente vai afundar mais a pessoa no buraco que ela está. Se ela não ser uma pessoa forte, ela vai tirar a sua própria vida. E você vai ter que conviver a vida inteira com isso. Porque você foi o culpado de tudo isso. É o seguinte, uma pessoa que não tem emprego, ela quer um emprego. Ela quer ela quer trabalhar. Só que estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia, e tu tem que entender que essa pessoa está fazendo o seu melhor possível para arranjar um emprego. E você que está sofrendo pressão psicológica, é melhor você se blindar, porque muitas coisas, pressões vão vir até ti e você tem que ter Resiliência Bem, esse era o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E deixe nos comentários Se você sofre pressão psicológica pessoas perto de você Ou se já sofreu, como é que você lidou Deixe nos comentários aí Para ajudar outras pessoas E se inscreve no canal, ative o sininho Para receber notificações De vídeos novos Me segue nas redes sociais que estão tá aparecendo aqui embaixo no vídeo E até mais